E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula do canal Tutorials Channel. Hoje eu vou estar trazendo um assunto bem legal aí, que muita gente ainda não está conseguindo fazer, né? Ah, inclusive agora no Google Earth novo, né? Ah, e hoje eu vou estar ensinando como colocar uma imagem no Google Earth. Acho que é assim que se pronuncia, né? Vamos aqui nos Estados Unidos aqui, vamos ver como é que funciona eu vou estar tá colocando uh, aqui ó eu vou estar tá colocando uma imagem dessa daqui da nossa querida Alter do chão aqui é o nosso caribe, caribe brasileiro aqui eu estou escolhendo aqui três fotos aqui bem legais não sei se eu coloco essa ou essa quer ela está vou colocar essa daqui vou baixar essa imagem aqui ok tudo certinho e aí deu do amor né esquecendo de curtir aí nessa página aí, no facebook então tá, uh, não nos Estados Unidos não, bora no Brasil, logo direto aqui ao ponto, uh, deixa eu excluir aqui esse mapa aqui, aqui, ok, vamos aqui onde tem aqui a nossa, nossa terra do chão, aqui em Santarém, aqui uma rotazinha aqui, vem aqui a terra do chão, ok, vamos avançar aqui um pouquinho, você tem que ter sua internet um pouco rápida, por caso que ele Preciso carregar, olha só quantas imagens aqui na inscrito Terra do Chão. Opa! Uh, vou, eu vou pausar aqui para carregar e deixar tudo pronto para você. Aqui está a qualidade da imagem, não tá muito legal, mas vamos continuar. Tá, você chega lá no seu local desejado, não Não custa ser aqui é o Terra do Chão. Você, claro que você tem o direito de escolher qualquer um qualquer qualquer lugar aí e eu tentei ir aqui pelo Google Chrome entrar no Panorama mas dá um erro de segurança e não tá muito legal então a única solução aqui que eu achei foi enviar aqui pelo próprio Google Earth, ok vamos clicar aqui uma imagem vou clicar nessa daqui só para surgir o link você vê aqui que já já abriu a janelinha você vai clicar em Upload Your Photos, você aguarda a janelinha aparecer, uma nova janela aqui que vai surgir, Aqui tá carregando aqui a janela, aí ele vai pedir aqui pra você uh, entrar aqui nas suas contas do Google, ok? Aqui já está a minha conta do Google, que é a, a conta do canal, vou estar tá digitando aqui a senha normal, como você for sentar aí no seu Google Maps mas, Mais, ok ele vai carregar, eu já enviei também já alguma foto eu enviei uma foto, mas lembrando que quando você for enviar uma foto, ele vai demorar um tempo e não tem um tempo determinado de quanto quantas horas a sua imagem vai entrar pro Google Google, Earth, Google Maps, ok? É, então eu vi uma imagem demorou mais de uma semana para poder ir para o Google eu não sei se isso é normal né então tá abriu aqui a janela já com o usuário aqui tu que é o nosso canal que eu já tô cadastrado aqui no Panorama aqui Panorama do Google Maps que é da do Google ok e quando abrir aqui você clica em upload fotos ok aqui você vai poder selecionar aqui a foto que você quiser eu por por vir selecionar aqui a nossa foto que eu baixei que é a foto da Alter do chão então aqui está com a Ilha do amor vamos aqui clicar em abrir ele já vai fazer o upload da foto aqui você já pode colocar o nome o título da foto Vou colocar ilha de Alter do chão ok aqui você pode adicionar a descrição Vou colocar aqui uma imagem do Caribe brasileiro Bem fora. se você quiser adicionar um tags, você pode adicionar aqui posição em, em, em carregamento né e vamos aguardar aqui já apareceu aqui tudo normal Done. aí você pode clicar em map desfoto ok ele já vai abrir aqui a, a janelinha para map your photos que é para você poder localizar e dizer onde está a sua foto Tá, vamos lá, eu localizei lá, mas vamos, temos que localizar aqui também. Vamos esperar carregar algumas imagens. Olha só, você vê aqui, não tem essa internet também, então vamos aproximar logo aqui. para carregar aqui, vamos avançar aqui. É, aqui, é o pé do chão fica tá mais ou menos por aqui. Então vamos voltar normal. Santarém, o pé do chão que tá por aqui. Vamos carregar aqui, a net tá linda. Aqui, bem no local onde você quer, ó, aqui já apareceu aqui. A aqui, ó. Ó, aqui já tá ó, o, o, o marcador. Já por causa que eu digitei ele até do chão, então já tava salvo o nome aqui de terra do chão. Então já tá bem aqui. Mas se não aparecer o seu marcadorzinho aqui, aqui ok? Se não aparecer, você vai onde você colocar. Você dá dois cliques, ok? Como ele já tá aqui, ele não vai aceitar esses dois cliques Ele vai aceitar como um zoom, ok? Então quando não tiver esse marcador Você dá dois cliques Como tiver, não tem problema Então vamos colocar bem aqui, ok? E normalmente você vai clicar em dono. aqui já vai aparecer Aqui já tá pronto Aqui só vai aparecer a, a palavra Change Que é alterar ou mudar E após isso, você clica em dono. esperar carregar aqui na barrinha carregou aqui aqui já tem duas fotos aqui aqui já está o nome do usuário essa aqui foi a foto que eu enviei uh, agora há pouco né Mas, esperar um pouquinho e aqui atrás ó está a imagem da ilha de Alter do Chão vamos clicar aqui sobre ela aqui nesse você pode estar adicionando aqui um comentário adicione um comentário como tutorials channel aqui uma imagem do caribe brasileiro ou seja aqui era a descrição aqui é o título e você vê que ele já está aqui um mapa aqui mostrando onde foi que eu matei esta imagem mas como esse mapa está aqui não quer dizer que a imagem já esteja já localizada no Google Earth ou no Google Maps ok isso demora um tempinho tá a, a... Você não vai achar, a ah, minha imagem não foi, tá? Por... E você vai enviar outra vez, outra vez, aí no não muito certo. Aqui tá um que eu usei aqui de teste a imagem, eu coloquei qualquer canto, deu um novo progresso, se lembra disso? Então, então é isso. No Galaxy Messa vídeo aula, você pode estar tá vendo outras vídeo aulas do canal. Pode estar tá vendo nossas séries, a série Blogger e a série Coral Draw X6, X7, Daí do nosso canal, ok? Dê uma olhada no nosso blog lá, uh, curta nossa página no Facebook, siga, uh, curta nossa página, siga-nos no Twitter, inscreva-se, veja nosso blog e baixe o nosso aplicativo. Uh, esses links, todos esses links vão estar aí na descrição do vídeo, tá? Esses, esses links aqui, todos aqui, ó. O aplicativo para Android, Windows e Firefox. Então você fica mais ligadinho em nós, também tem a nossa, a nossa extensão para Google Chrome aqui, ó para Google Chrome e Mozilla Firefox, ok? Está aqui legal, aqui todos os nossos vídeos, se você quiser ver, ó, todo vídeo que foi enviado, vai aparecer a notificação logo aqui abaixo, ok? Já temos 325 curtidas, uh, eu peço que você, você curta a nossa página para ajudar mais o nosso canal, você pode também estar se inscrevendo no nosso canal aí, para estar tá nos ajudando, ajudando melhor ainda aí, ok? Então é isso, até a próxima videoaula do canal Tutorius Channel, pessoal. Valeu!